Fala aí pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Elton Fonias e hoje eu estou trazendo para vocês o início de gameplay gravado da minha live da Twitch, a twitch.tv eltonfonias Elton uh, Fonias, o início de gameplay do Cyberpunk 2077. Beleza, pessoal? Gostaria também de agradecer muito o espaço da Viciados.net, o melhor site de tecnologia aí do Brasil. Na minha opinião, é um site incrível. Lá você consegue encontrar várias notícias relacionadas a jogos, relacionadas a, a, a filmes, séries e tecnologia. Qualquer coisa do mundo do videogame, qualquer coisa do mundo da internet, lá na Viciados.net você encontra. Beleza, pessoal? Eu gostaria de agradecer muito o espaço do Lumidim por ter cedido aqui uh, para a gente postar a primeira nossa primeira hora da game, de gameplay do Cyberpunk 2077 no computador, beleza, pessoal? Só para lembrar, o jogo vai estar rodando na qualidade entre média e alta, com FPS, 30 FPS. Não fiz a gravação em 60 FPS justamente porque o jogo realmente está bem pesado, beleza, pessoal? É, com base nessa gameplay Você vai perceber que sim O jogo tem alguns bugs Eu acabei descobrindo alguns bugs de tradução E tudo mais, mas a gente vai Conversar numa análise futura Uma análise mais rápida do game que eu Juntamente com a equipe da Viciados.net Iremos produzir, beleza pessoal? Essa daqui é a nossa primeira hora de gameplay E logo em seguida a gente vai ter A nossa grande, a review né, Desse jogo, desse universo Muito interessante, beleza pessoal? Espero que você escuro a gameplay, muito obrigado por você estar até aqui, me siga na Twitch, me siga também nas redes sociais, eltonfonias. Então fiquem agora com a gameplay na íntegra. Beleza, pessoal? Tamo junto, aquele abraço e até mais. Fica aí! O áudio agora está em português brasileiro, meus jovens. Então sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui. O Cyberpunk 2077 finalmente foi lançado, cara. Olha que coisa boa, né? E, é claro nós vamos começar a nossa campanha. Eu não quero jogar o jogo no modo difícil, eu quero jogar ele no jogo no, no modo normal. Temos aqui quatro modos, né? O primeiro é o fácil, a escolha é certa para os jogadores que só, que, que, que só querem relaxar e aproveitar a história. O combate não será desafiador. E tem também o modo normal, que é o... Os inimigos terão todas as ferramentas disponíveis para enfrentar V, mas ainda mais importantes serão de nível, de nível mais alto, apresentando maior ameaça. E aí temos o modo difícil, o combate será um desafio razoável, O uso eficaz de vantagens, cibernéticas, operatos de combate e consumíveis será essencial para a sobrevivência. E o muito difícil, prepare-se para um grande desafio. Desenvolve desenvolvimento de personagem cauteloso e use o sábio dos itens, das mecânicas de jogo e dos ambientes serão necessários para ajudar V a sobreviver nas ruas de Night City. Normal. E vamos direto para o universo Cyberpunk. Temos então três uh, rumos da vida de vida de V. Temos o Nômade, saquear sucatas, invadir depósitos de combustível, a vida das estradas das terras bo é Baldias não era fácil, mas crescer entre os nômades tem suas vantagens, honestidade, integridade, liberdade, qualidades raras em Night City e que nenhum dinheiro pode comprar. E aí a gente tem os, os, o marginal, dizem que se você quer entender as ruas tem que vivê-las, gangues, canais, bonecos, bonecas, traficante de esquina, você foi criado por todos eles, os fracos servem aos fortes, é a lei da selva de concreto. A única em Night City que você ainda tem que quebrar. E aí temos o corporativo. Poucos, poucos sonem de mundo corporativo da vida com alta intacta. Com alma intacta. Então, nem pensar você passou por isso. Burlou as regras, explorou os segredos e utilizou informações. Não existe jogo limpo, só vencedores e perdedores. Meu amigo, bambu vai cair a folha, hein? Vamos lá então para o Nomad. Eu quero começar a gameplay... Olha, inicialmente eu estava pensando em começar a gameplay como marginal, tá? Mas eu pensei, cara, vamos tentar começar como nômade, né, mano? Bora, bora tentar criar como nômade e aí a gente já, já vai é, criando o nosso personagem. Beleza? Vamos para as customizações, né, meu povo? Temos aqui a voz, a voz masculina. Eu sou a V. Que isso? Meu Deus. Eu sou o V. Eu sou o V. Eu sou a V. Ah. Eu sou o V. Ah, tem duas vozes. Legal. Olá, como é que você tá, Milly? Tudo bom? Como é que você está, meu anjo? Saudades. A cor da pele do meu personagem Tem uma lista Ah, tem uma lista aqui, legal Vou colocar ele mais ou menos assim Fechar Eu tô muito bem Penteado, vamos lá, penteados dele Uau, olha só Tem altos penteados, mano Caralho, da hora, hein Eu quero um penteado assim, mano Seria legal um penteado assim, né Tem como eu girar meu personagem? Ah, tem, ó Legal Olá, Sté, bom dia Como que você está? Tudo bom? O Marcos está aqui, cara Iti Marcos Ei, Marcos Bom, vamos lá Cor do cabelo Vamos colocar uma cor preta Lógico, eu não quero uma cor tão... Eu posso colocar uma cor diferente, né? Já que a gente está no nosso personagem Por que não, né? Por que não deixar uma cor totalmente louca? Igual a gente é uma cor azul assim fica legal Corrui não Os olhos, vamos ver os olhos Como que ficarão os olhos do nosso personagem Olhos, eu quero um olho bem chamativo Pelo menos do Elton mais tranquila Ah, que isso, mano, muito obrigado Que isso, mano fica até lisonjeado, cara Olha meu olho como é que tá pra você agora, mano Tá assim, ó Tá com coraçãozinho Olha, que doideira, mano Caralho Gente, isso daqui não parece outra coisa, mano? Uma impressão minha. Meu Deus, gente. <risos> meu amigo, que isso, cara? Caraca, mano. Parece uma coisa diferente, né, mano? Não vou nem falar o que, que é. Bom. Acho que eu vou colocar meu olho vermelho. Assim, ó. Bem, bem diferentão mesmo, tá ligado? que vai ficar interessante, vamos deixar assim Vamos ver o que, que vai rolar Temos os olhos, já foi ah, Cor dos olhos, já foi Sobrancelhas, olha só Customização de sobrancelhas Vou deixar uma sobrancelha mais ou menos assim Acho que fica legal, não fica legal? Fica bacana Vamos lá, vamos passar aqui pra baixo Temos os narizes Que isso, meu jovem? Que nariz é esse? ó Olha os narizes deles Do personagem Tem altos narizes aí, mano eu quero um gol meu, mano. O meu é batatão, assim, tá ligado? Vou deixar mais ou menos assim, acho que ela é bacana. Boca. A boca ela vai se transformando, né? Que legal. Não sei o que muito sobre o que ele é. Elton, sabe me dizer sobre o que é esse game? Eu vou explicar pra você. Esse jogo aqui, ele se passa no universo Cyberpunk 2077. Você é um personagem chamado V. Né? basicamente você é um jogo... É, é, sim, ele é um jogo extremamente futurista. futurista ele ele é, rola no, mundo, no universo Cyberpunk em 2077. E, tipo assim, cara, ele é um jogo do universo Cyberpunk. Se você nunca ouviu falar de universo Cyberpunk, é legal você assistir um filme chamado Blade Runner ou escutar também o Nerdcast Cyberpunk RPG, que é super interessante. Eles conseguem é, mostrar pra você toda... Toda a história, tudo como funciona, né? O universo cyberpunk. Então, acho que compensa bastante dar uma olhadinha. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu postei ontem, inclusive, mostrando tudo, mais ou menos, o resumão desse jogo aqui, tá ligado? Que é super interessante. Ah, vamos para mandíbula, então. Mandíbula. Quero uma mandíbula bem tranquila. Pera aí. Acho que essa aqui tá boa, não tá, guys? Orelhas... Uma orelha assim, acho que tá legal. Barba. Agora, barba, eu quero fazer um bagulho da hora, mano. Ah, tem. Tem, tem um, uns padrões aqui, cara. Acho que eu vou usar esse aqui, guys. Esse padrão aqui. Tem esse padrão aqui. Ó, tem esse padrão aqui pra gente começar. Eu acho que eu vou começar por ele, mano. Né, o que, que vocês acham? Fazer a customização do meu olho a partir dele, a customização das minhas coisas e tudo mais, dos olhos e etc, a sobrancelha também a partir dele, que eu acho que fica melhor, né? É, eu acho que fica melhor dessa forma, cabelo preto ele já tá, mas eu não quero cabelo preto, eu quero um cabelo diferente, cabelo vermelho também ficaria legal, mas não. Melhor um roxo assim com... fica bacana, eu gosto de um cabelo assim. Nada a ver comigo, tá? Mas. Só que eu quero. Caralho! Pera aí, guys. Isso aqui é legal. Meu amigo. Altos cabelo louco, mano. Nossa, velho. Customização de cabelos é realmente bem grande, velho. Os penteados. Olha! Caraca, esse daqui é da hora também, guys. Não, esse aqui é mais pra feminino, né? Esse aqui é da hora, mano. Ó! Oh. Caralho! Não esquece do, do SSD de 12 GB. Pode pá, né, mano? Exatamente. E eu tô jogando o jogo num HD, cara. Então, os loadings eu vou cortar no vídeo que eu tô gravando também, né? Espero que meu jogo funcione normal. Porque senão. Aí, meu amigo. Aí foi de base. Ah, a barba ela tem vários estilos, legal. A cor da barba. Cor da barba. Eu vou deixar a preta. Assim já fica uma coisa legal, cibernética. Caralho, olha isso, guys. Meu amigo Meu amigo da hora, hein? Eu Deixa eu deixar esse aqui Cicatrizes faciais Eu vou deixar sem, eu não gosto de cicatrizes faciais No meu personagem Tatuagens faciais Ó, oh, que legal, tem umas tatuagens assim Que a gente pode colocar No nosso personagem Acho que eu vou deixar uma Caralho, mano, que doideira Top, cara Tá, não tem muitas variedades de, de, de, de tatuagens, né? Não tem tantas variedades de tatuagens assim. Piercings, tem alguns piercings ali que a gente pode colocar no nosso personagem, justamente porque é um universo cyberpunk. Então a gente pode colocar uh, umas coisinhas a mais no nosso personagem, correto? Enfim, vamos lá para os dentes, né? Mostre os seus dentes, meu querido. Seus dentes, eu quero eles... Normal. Por que não normal? Maquiagem de olho. Não. Cor de maquiagem de olho, maquiagem dos lábios. Tá, maquiagens... Eu sinceramente não quero, pessoal. As unhas. As unhas, elas podem ser curtas. Eu quero que elas sejam curtas, lógico. As cores das unhas. Mano, caralho. Isso aqui é massa, mano. A gente tá vivendo um universo cyberpunk. Meu boneco vai ser um roqueiro ou vai ser cor natural? Vamos deixar a cor natural por enquanto. Eu acho que depois a gente pode, pode melhorar. Tatuagem do corpo? Sim, a gente pode colocar umas tatuagens no corpo. Depois eu acho que acredito que a gente pode alterar isso durante o game. Não, dá para. Ele roda em GTX, gente. Roda em GTX. Não, não se preocupa, não. Uma tatuagem dessa daqui fica legal. Ó, oh, o Bafomé ali atrás. Cicatrizes do corpo. Não, sem cicatriz, vai. Meu amigo. Não! Gente, isso aqui não pode aparecer na Twitch. <risos> eu não vou mexer nisso daqui, guys. Sinceramente, eu não vou mexer nisso daqui. <risos> Foi sem querer. Foi sem querer, Twitch. Nada demais. Estamos, estamos criando o nosso personagem, tá bom? Estamos criando o nosso personagem, tá? Então tá tranquilo. Ninguém viu nada. Não tem. Não tem nada, Flex. Nada. Nada, Flex. Cala a boca, Flex. Não tem nada. Nada. <risos> Vamos lá temos seis pontos disponíveis, guys. Meu personagem ele já vem com três, é, três pontos padrões para cada um deles, né? Então a gente já tem padrão do, dos três aqui. É, eu acho que... é isso, aumenta a capacidade de ram. Corpo determina poder físico bruto, além de permitir que você force a abertura de portas cada nível de corpo a partir do nível 3. Adiciona 3 pontos de vigor, aumenta o dano com punhos e braço de gorila em 3, aumenta o dano de armas corpo a corpo 1.5, reduz a penalidade de movimento ao imobilizar um inimigo e usar uma submetralhadora em 6%. Aumenta a velocidade, <coughs> velocidade de movimento durante a imobiliz... imobilização de um inimigo e a duração da imobilização em 5%. Eu vou, vou desabilitar, vou desabilitar na, na gameplay lá. Bom, vamos lá então. Vamos, vamos ver a inteligência. A inteligência determina sua capacidade de trilha rede. Cada nível de inteligência aumenta a capacidade de RAM do Cyberdeck em 4%. Aumenta o dano de hacks rápidos em 0,5%. Aumenta a duração de hacks rápidos em 1%. E a gente tem o reflexo, os reflexos determinam a sua manobrabilidade, além de aumentar a velocidade de movimento geral cada nível de reflexo. Aumenta a invasão passiva de ataques inimigo em 1%, aumenta a chance de acerto crítico em 1%, aumenta o dano de lâminas la, Louva a Deus em 3%. A habilidade técnica representa o seu conhecimento técnico, ele permite que você desbloqueie portas e use armas tecnológicas, cada nível aumenta a sua armadura em 5%. E a moral... Aumenta o dano de acerto crítico em 2, aumenta todas as existências, dano de furtividade, reduz a velocidade no que os inimigos detectam sua apresenta a furtiva, aumenta o, o dano com monófios em 3%. Vamos lá, vamos então mexer? Vamos colocar um pouco de corpo a corpo aqui pra gente abrir. Inteligência eu quero colocar, reflexo eu quero colocar um pouco mais, habilidade técnica e moral eu quero colocar. Acho que o reflexo eu vou usar mais. Vamos para o próximo. Painel do Miomotor, tá reiniciando. O que, que temos aqui? A história. Vamos lá, pessoal. A história do jogo. Mano, uma blá blá blá Saquear sucatas, invadir depósitos de combustíveis, a vida das estradas. Igual aquela lá que a gente leu no início. E os meus atributos vai ser esse, né? O nosso personagem se chama V. Não tem como trocar o nome dele, pelo menos por enquanto. Acredito eu que no modo multiplayer talvez a gente possa é, trocar o nosso nome. E vamos agora para o início de gameplay de Cyberpunk 2077. Remover remendo Vamos remover esse negócio aqui Vamos remover ele Não tem Spotify, mano Já desativei as músicas também pra não dar cheguei, não Pra nessa. não dar spoiler Pra não dar spoiler, para não dar copyright Beleza? Olha lá Boas-vindas a Cyberpunk Primeira vez em Night City Presta muita, aten muita atenção aos tutoriais Para aprender mais sobre a mecânica básica do jogo um, se você já é um marginal experiente Fique à vontade para desativar as dicas Acesse o banco de dados a qualquer momento Durante o jogo para obter tutoriais E ler os assuntos mais importantes Em Cyberpunk Vamos lá então pessoal, vamos começar aqui Beleza Checar o motor Sai de perto, preciso espaço Bora. Eu pago combinado. Migalha a mais. Opa Nesse caso, pode pegar as minhas ferramentas e se virar. Opa, então vamos lá. Beleza. Dá licença, Beleza. porra. Sai daí. É, meu amigo. Sabe que Eu vai... sou foda, cara. Fazer gambiarra. Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento. Ó. Oh. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez pifi. Gambiarra! <risos> Quem te perguntou? Caralho? Te perguntou? <risos> tá porra! E, tá tirando, filho da puta? Hã? Tá tirando? Tá louco? Tá achando que isso é quem, velho? Vamos dar uma explorada aqui pelo mapa. Porque aqui aparentemente a gente tem algumas coisinhas, ó. Tem, ó, cartas. Legal. Cartas pegar. Para trouxas. What the fuck? O que, que é isso aqui, guys? Tem alguma coisa aqui? Ah, quando a gente tá furtivo ele fica assim. Caramba, o jogo ele tem realmente um gráfico bem interessante, pessoal. Vocês estão gostando do jogo? O Jogo ele tá bonito na live? Como é que tá, pessoal? Preciso saber se tá bonito na live, tá? Beleza, inventário da loja, peças compradas ou adquiridas por métodos alternativos no mês passado. Que legal, caramba, é mó tecnológico. A gente tem até Keystone, guia de Night City. Ó, tem um guia de Night City aqui, guys. Visitas obrigatórias, centro da cidade, Japan Town, North Oak e tudo mais. Tem os links úteis aqui também cara, legal isso aqui, vamos lá, mensagens tem uma, alguma mensagem, você ganhou parabéns, saudações usuário devido ao seu con uso contínuo de serviços Kinashi, você entrou no sorteio e foi selecionado para um prêmio Thermal Sense Kinashi será que é alguma, alguma coisa que a gente coloca no olho, alguma coisa assim meu amigo seu computador tá com vírus, olha lá, ó. vixe mano, mega loteria de medicina caraca mano Mano, medicina de cirurgia É tipo loteria de cirurgia, cara É maravilhoso isso aqui Vamos lá então, vamos entrar no nosso carro Vamos entrar ao nosso tá, veículo deixa eu ver no que vai dar. Quero meu Kaino Reeves dando um tapa na gostosa É isso aí Dar partida no motor, vamos lá Vamos dar a partida Mecânico E aí? Hã? Hã? E aí? Fala pra mim ah, tá louco? Ó, oh, guys, que... eu tô pensando ah, eu em jogar, quando eu tiver no carro, com sei, o joystick. Porque eu sei que eu vi na internet, né, uma pessoa jogando. Só pra eu ver como é que tava o jogo, tá? Mas eu não tomei spoiler nenhum. O scroll você muda de, de opção aqui, tá? Só pra lembrar. que tá a rádio. Estação de rádio. A antena naquele não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir Olha o policial ali. policial é um chato. Oi, mãe. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá? Ou até pra tomar um café? Não se preocupa, já tô de saída, compadre. Faltou responder a minha pergunta, né? É. Eu sou o Andrew Jones, já deve ter ouvido falar de mim. Na não. real, acho que não. Servi nas operações yes, não. baby. Jogos yeah. de prata, sabe qual é? Yes, baby. Não sei não, na real. Opa, pera aí, desconectei o controle sem querer. Vamos lá. Você não gosta de se entormar, né? Cyberpunk 2077. <risos> o carro é nômade. Por essa eu já esperava. Só quero consertar, não preciso enrolar depois disso. Pois é, melhor meter o pé mesmo. Guys, eu tô percebendo que a sombra tá com uma qualidade meio baixa, não tá? Tô sentindo que a sombra está realmente Bem feinha Resolução de neblinas métricas eu, vou de... Eu, tô... eu não posso jogar o jogo Num gráfico máximo, guys, porque senão vai dar ruim Tá ligado? Campo de visão 80 Versão cromática, eu vou ligar Profundidade de campo Eu vou deixar ligado também O gráfico tá melhor agora, hein? Onde teu clã armou o acampamento? Ah. Tô sozinho. O que você tem contra os nômades? Não tem clã nem acampamento. Eu vim sozinho. Não vem com essa. Nômades sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Ah. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim. E eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio é disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu? Caralho. Deixei bem claro. Não quero arrumar confusão. Então para de procurar e dá o delta. Agora! O oh, louco, guys. Olha o gráfico do jogo. Caramba, mano. Esse jogo, ele está realmente bem bonito, hein. Caramba, guys. Segurar o F. Pra sair do veículo Abri Ok Come on <risos> Out of law That's who am I Cara, o gráfico do jogo realmente Tá bem bonito, pessoal, vou falar pra vocês, hein lá. Conectar com a estação de rádio, vamos lá. Oi. Na escuta? câmbio. <risos> já finalmente. William McGoy, é bom ouvir tua voz. E já não posso dizer o mesmo. Ah, preciso da sua ajuda. Preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez, de novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele. Cadê está? meu tapa na gostosa? Hum. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Claro que tava. O cliente pode ter deixado rec. Hum. Tá. Legal. Você tá você é e... e pula. Qual é o nome? Jack Wells. Jack é Wells. Wells. Das coordenadas. valeu valeu ele te devo uma Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? Ó, o botão não, direito vem. do mouse ele dá zoom nas cutscenes viu guys é aqui que desce é aqui mesmo né <risos> vamos descer aqui safe É o sistema de torre, é bem parecido com Com o do Qual é o nome? Far Cry, né, cara? Não, decidi não tomar banho, caramba Aí é foda, hein, irmão Meu amigo Isso daqui tá bonito, hein Ops Olha, muita coisa quebra no jogo, gostei disso tá né? Pegar uma paradas aí. Eu acho que sim. Você é Sou Vê. Parece que tu tem uma carga para transportar. Disco de vinil. Um costume. Só educação, Vou pegar essas paradas aqui, guys. Eu não sei se eu vou precisar, mas eu acho que eu vou pegar. Eu não sei como é que se a você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento... Se eu vou ter espaço, né? É o que fica no final, se todo o resto. Verdade, Flex Se é homem de princípios, você começa Pode começar então, se quiser Cara, eu vou gravar um stories aqui, se viu? Já volto Heywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City Não significa muito pra mim Então pensa num lugar onde todo mundo é família Ou pelo menos um parente distante Acho que entenda vocês nem precisam gostar um do outro, mas é tudo família. Haywood, assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. O que tem aí? Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo bom, veterano? Não faço puta, Safe é, tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar? Isso é coisa corporativa roubada Roubada? É, um, um aí Perdeu outro, achou, passou adiante E agora tá aqui É tipo efeito é borboleta, sei lá E não tem ninguém procurando por essa caixa? O problema não é eles procurarem Tô ótimo, meu querido Tô feliz que agora nós estamos jogando Cyberpunk, né, cara? Vamos levar ela Tô postando lá na, nas, no, no Instagram, tá, guys? Que eu tô online Beleza? Tá ótimo Cyberpunk se a GX rodou que Imagina é. uma GTX 1060 Exatamente Vamos lá, deixa eu abrir aqui Abrir porta-malas Vamos lá Entra aí, meu querido Coloca lá pra mim Que merda, que merda pesada. pesada Tá pesado o bagulho, hein, mano Bora lá Alterar a câmera com o quê? Ué, eu queria câmera em primeira pessoa Ué É, a câmera em primeira pessoa ela é meio estranha, guys, pra ser sincero. Poderia ter sido melhor, um pouquinho mais desenvolvida, talvez. Opa! Errei, é ali. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, Sim? Acho que no controle talvez. Ter... Aham, acabei de começar a jogar. Tô jogando com o Nomad, viu? Deu uma travadinha? Meu amigo. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Oh Deixa eu ver. <risos> Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita! Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. É, meu amigo. Ferrou, hein? O dep. E agora? Ah. Tá com a grande suborno? Não sei que a galera passa vista grossa pros nossos documentos. Vamos precisar molhar a mão. Tá com chipcard com o suborno? Ah, ah, ah. eu acho disso aí. Hum. É isso aí, pessoal. É isso que eu vou fazer. eu Vou pegar o bagulho. Óbvio. É. Eu também gostei, cara. A dublagem tá muito boa. Vou ser sincero pra você. Se estiver cortando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Ok. Pelado, isso é protocolo? Pode ser, veremos. <risos> hum. O que tá transportando? Tá tudo aí, tudo. Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá pra resolver. Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada pra eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã piloto por conta própria coragem, mas nada sábio sabe. sabe, sempre que vejo alguém que nem você fico feliz de não ter escolhido essa vida digo a mesma coisa pode ir, seu parceiro está te esperando no carro é isso aí né guys, vamos pegar nossa arma já tá anoitecendo, mano. Caralho. Ah. Já te falo. A gente tem que embora daqui. É, galera. Top demais, hein? Gostaria de, de agradecer muito aí o pessoal que tá na live, que tá acompanhando. O cara da alfândega ficou em cima de mim, é isso aí. O maluco da alfândega tava muito em cima. Isso não é normal. Não que nem ele. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. <risos> Bernardino chegando. Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o delta. Dá pra já? Vixe suportando propriedade corporativa contrabandeada. Fudeu pare o carro, caralho. Sacar arma alt. Tá bom. Nossa, é meio difícil, guys Nossa, a mira é meio, realmente muito difícil Caramba descobriu de qual corporação era. <risos> Quase que meteram no nosso culo. Ele só arriscou. Ai, ai. A gente não tinha um clã para ajudar. E acertou. E agora? A gente passou da fronteira. Você me paga e cada um segue seu caminho. Eu não vou mentir, tô quebrado. Eu dei. Deu ruim, guys. Eu acho que eu fiz bosta. Eu escolhi que eu tava andando sozinho, tá ligado? Eu poderia ter falado que eu tava com um clã, entendeu? Seria uma escolha mais. Mais de boa, né? Talvez. Não sei. Poderia ter feito isso, né? Ai, ai. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre Abrei. Beleza. Vamos abrir esse bagulho aí, o que, ah, que, que é? O caralho. Tá caixa. <risos> cara, eu adorei o. Eu adorei a dublagem, cara. Eita! É um peixe? Uma iguana? tirar uma grana com ela? Claro, vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parceiro. Meia-meio. Meia-meio, irmão. Tá louco, velho. Meia-meio. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus, né? Chamar a iguana de Meni? Você tá louco, mano. O cara tá na Disney, velho. Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar. Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não se preocupe. Te ajudo a arranjar um teto. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Se você vai me ajudar a achar o bagulho, vamos lá. E agora. Vamos lá então, pessoal. Ok. Valeu Vamos ser uma pessoa amiga, guys Bora, é bora ser uma é pessoa mais amiga mais, mais legal, né Nada de ficar trollando o cara, mano Ui Caralho Olha aí Lagato. Eita, porra Caramba Não esperava isso, o Lagarto tá vivo Pensei que ele tava morto, mano Que doideira Mas o lagarto tá vivo Ih, rapaz, Popinha, hein? Amo em E por que vem Night City? Bom, Eita, o carro tá com textura bugada, viu? Eles vão corrigir isso aos poucos. Olha a balinha, Vai lá. Vamos com calma. Que doideira, mano Altas coisas que a gente pode fazer na cidade Bacana, gostei Está nesse prédio, devem estar com os pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, olha aí, um negócio aqui seis meses depois. Treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí vamos treinar com alvos enviar. Claro, meu querido, vamos lá. Base essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Hum, beleza, com armas de fogo, a usar táticas tá a seu favor e a hackear redes inimigas sem problemas, porque na minitec... Cara, a militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente tem garra de soldado no sangue. Ok. Agora... Proposto 1, um, verme! Vai, vai! Caramba! Espero que tenha. Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, Para dar aquela aquecida. Eu achei que você teria tanta dificuldade O que, que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal Mas é mais realista se o alvo estiver armado Para de perder tempo e tortura... Oi Ah Use um reanimador para se recuperar. Como é que eu uso o reanimador? Ah, é o X. Legal, legal. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só, trouxe uns com ele dessa vez. Já sabe fazer, né? Bacana, bacana. É muito difícil de controlar essa arma, viu? Bom trabalho. Fica na plataforma para seguir em frente. Vamos lá. Hackear é o próximo item no cardápio. Vamos hackear então, pessoal. Vamos aprender a hackear. Ah, beleza Aproxime-se da janela Ok, o que que temos ali? Tab para usar o scanner Ó, oh, que legal Robô Afiliação Tem um computador ali do lado Que é um explosivo Tem uma câmera ali também Câmera de segurança E temos uma arma ali também, né? Ah, como é que eu faço pra... Perigo Eu não entendi aquilo lá esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramenta... Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Ok. Chamar F... Eu tenho que apertar F para executar? Bloqueado. Tá bloqueado. Use a TV. Tá bloqueado. Ah, ele tá invadindo. É isso? Ah, entendi. Ele tá invadindo pessoal. Legal. Duração, tempo de carregamento. Invadindo. Quase, quase. Vamos lá. Do zero. Ok. Pera um aí. Tá bom, vamos lá. Tá, a gente abre. Use a tela da TV para distrair os inimigos. In ah, entendi. Saquei. Invadindo aqui estilo acima de aqui eu vou agachar. Vou me movendo bem surtido. devagar e o inimigo Beleza? vai estar tá ali Todo e eu vou poder executar pode ele assim. E eu posso abate no letal. Tranquilo. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho, principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Caralho, guys, que da hora. Que massa. <risos> que da hora, mano. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se. Ô, oh, louco. Bat-dog isso daqui, hein? Ô, oh, louco. Tá, peraí, deixa eu entender. Protocolo de invasão para carregar o Diamond Coke? k É preciso recriar a sequência de códigos selecionando os caracteres do matriz de código. Os caracteres selecionados aparecem no buffer. Ok. Tá, beleza. Vamos lá, então. Tá, é o 5. Mais o 5 aqui embaixo. BD. 5, É isso? A Eita! Invadindo isso. Caramba, mano. <risos> Adorei. Era só desligar o cérebro e seguir as ordens, que nem na Militech. Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tem outros módulos. Combate a culpa cu, culpa, culpa, mano. Para praticar tática, sabe, para dar aquela questão. Não, mas aí não. Eu não quero fazer isso aqui. Como é que eu volto? É, não achei que você teria tanta dificuldade. O que, que você acha de dar? Ok. De... Como é que eu saio daqui dessa parte? Que eu, eu acho que eu cliquei sem querer. Fazer o Nada bagulho. Não. Funcionado o esquema Mais rapidinho detalhe. aqui Para de tempo e acha Ok Cara, é um pouco difícil de atirar no jogo é de início eu Acredito Tem eu tempo. que ao decorrer Tem do, do game vai melhorar Mas por enquanto tá realmente um pouco difícilzinho, viu? Vou ser sincero pra vocês Eu vou tentar fazer um rush agora Pode ir pra área de treinamento Opa. Olha só, trouxe uns tiuns com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, B? Let's go. Easy peasy. <laughs> Não. Alguma outra habilidade. Eu não quero treinar outra é habilidade. Eu acho que eu tô de boa. Ah, tem furtividade. Acho que esse módulo aqui eu, né, a gente ainda não fez, né? Vamos conferir as tá. Identifique todos os guardas. A gente identifica com o Tab, que é o nosso scanner. Então vou. Vou identificar todos eles. Acredito eu que identifique todos os guardas. Eu já identifiquei todos eles, não identifiquei. Z-hack Z-hack Aponte pra eles e aperte Eu apertei, guys Não tá certo? Aponte eles e aperte o botão do meio do mouse Não é isso? Eu fiz isso Eu não fiz, guys? Ah, entendi. Eu tenho que marcar. Hum. Os inimigos que desconhecem sua presença continuarão sua rotina. Preste atenção nos padrões de comportamento deles e use o que aprendeu para passar sem que notem sua presença. Beleza. Vamos lá. Eu acho que tem o Naldo. Não sei ainda. Os padrões de, com de comportamento. Então a gente tem os inimigos. Entre na sala de treinamento. Tá. A divisão inimiga de caiu alerta começa a encher. Enquanto o abrigo para. Ah. Tá. Legal. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar a atenção. Ahn. Ui. Meu amigo. Meu amigo. Ótimo, muito Rapaz, bem. que Agora doideira, é a guys área. Da hora, gostei, ó, a futividade Tem câmeras também, olha só que legal Tem Agora sistema é de a segurança coisa, com a Dessa vez a gente vai fazer com a câmera, né Ah, ela fica ali escaneando O local, fica vendo as paradas Ui Meu amigo, passei de primeira no rolê, velho Caralho Beleza Obrigado, quero jogar, quero quero jogar. <risos> Entre na arena, Beleza. Opa, e aí, tudo bom? Ei, como assim? Não entendi. O que eu tenho que fazer? Entre na arena. Se quer esse. Oh. Opa! Não deu bom! Agarra inimigo! Por favor, né E aí, tudo bom? E aí, como é que você tá, meu querido? Tudo legal? E aí Toma Quer, quer tomar a balinha? Quer tomar? Quer tomar? Olha lá, eu tô bloqueando, tô bloqueando Quer mandar? Ó, vai tomar Peraí, ataque rápido Para realizar uma combinação de ataques rápidos a partir durante a execução do ataque rápido anterior Beleza, 7 inimigos com com um ataque combinado. Perfeito, já foi, mano. Ah. Prática leva a perfeição. O inimigo está com um busto de bloqueio. Golpei para ver o que os seus ataques e afeta. Realmente, pode bloquear. a gente abaixa E top Ih, agora ele vai Agora ele vai me atacar, mano Sapa lá, tá maluco Eita Tá uma coisa <risos> Tem uma coisa ali que não tá em português, mano Calma lá, pô Você viu isso, Grant? Não tem uma coisa que não tava em português? Os ataques fortes dos inimigos podem interromper sua postura de bloqueio da mesma maneira Que seus ataques fortes podem interromper os deles Bloqueio Ok Ok Tu bloqueei mais um Tem que bloquear mais um agora Vai lá, vai, vem Vem, vem vagabundo, vem isso, jogador. Agora, agora, toma. <risos> tá, para contra-atacar, aperta para bloquear logo antes de receber o ataque para... Ah, entendi, entendi. Tá, ele vai me atacar. É, ah, entendi. Então, ele vai dar uma porrada. Opa. Legal, legal, legal, legal, legal. Gostei, gostei. Bacana, bacana. Gostei disso aqui, cara. Contra-ataque inimigo com duas vezes. Toque duas vezes. Ah, ó que legal, guys. Tem dash, ó. Tem dash. Vem. Vem. E aí? Opa. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Hã? <risos> Easy peasy. Vamos lá. Combate corpo a corpo. Use a técnica de por do Derrote inimigo. Ah, tá de boa. Vamos derrotar a ele aqui. A Olha lá. Olha lá. Vem, vem, vem. Bloqueia, bloqueia. Derrotado, idiota. Opa! Agora sim, agora sim. Caraca. Tem muitas coisas no jogo que não estão totalmente em português, mano. Espero que eles corrijam esses problemas. Talvez no inglês não, não tenha esse problema, cara. Oh, yeah. Você está equipado com uma variedade de armas e um subir deck. Você agora enfrentará uma variedade de inimigos que já encontrou no treinamento. E ótimos como você quiser. Gostei do jogo, hein, guys. Gostei do jogo. Caramba. Eu real gostei, velho. Caraca, velho. Ele é muito bem feito, eu acho. Tem esses errinhos de, de tradução, mas... Na minha opinião, não é tão ruim, tá? Pra ser sincero. Pra ser sincero, ele não me parece... Ser um jogo ruim, sabe Ele tem alguns problemas Tem bugs, eu já vi objetos dando pop Na tela Mas, no geral Eu acho que o jogo tá bem interessante, mano Vamos Tá na hora de trabalhar O carro que a gente tá É um outro carro, né Ganhamos uma conquista chamada The Fool Né, o trouxa Cara, gostei, cara, desse gráfico. Ele, ele ele, é bem bonito, né, mano? Vocês conseguem perceber os detalhes? Não sei se a live tá bonita o suficiente. Vai lá, o Flex. Bom banho pra você. Eu não sei se a live está bonita o suficiente pra vocês verem os gráficos desse jogo. Mas ele tá bem interessante, mano. Pra ser sincero, pra você o jogo tá me parecendo bem interessante. Tipo, os reflexos, o gráfico do jogo em si, as coisas. T-Bug. Ok. Um horas. A ok. horas. É tá bom. É Beleza. Tá. Eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão. Que Beleza. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Toma. <risos> Tomou na jabiraca. É isso aí, pessoal. Brabo demais. O alvo deve estar lá dentro. dentro. Calma, meu querido. Calma. E aí, tudo bom? Oi? Show? Tá. Vamos lá, né, guys? Hum, será que dá pra gente abrir? Eu Não sei se eu consigo Vamos escanear ela pra ver Consigo Abriu Agora a gente tem que ir devagarzinho surdina. surdina tô ligeiro, meu querido Tô ligeiro, calma lá Fica tranquilo Foda é que o personagem passa dentro do seu personagem, né? Caralho, olha isso, guys Olha o gráfico Caramba A grossa <risos> Garota é pica-grossa <risos> Beleza Vai na Sudina, vê Beleza, temos um inimigo ali Aí no próximo cômodo Caramba, velho Prender ah, Oi, tudo bom? Entra aí e fica aí o arrombado Fiquem alertas, mas... ah, acho que lá, tem que ficar alerta aqui Tá, eu acho que eu... Como é que eu vou fazer? Deixa eu primeiro ver se eu consigo hackear aquele cara lá. Protocolo Fate Black. O que que ele faz, o protocolo Fate Black? Eu quero explodir ele. Fate Black, curto-circuito. Protocolo de invasão. Vou tentar fazer, executar isso aqui pra ver. Tá, protocolo de invasão. Ah, Ah, não. esperando. Tá. É um pouco, é um pouco estranho, viu? Esse jogo ele tá sendo se um pouco estranho, para ser sincero pra vocês, viu? Ai, eu acho que eu joguei uma coisa errada. Ai! Nossa, mano, peraí Ai! Cara. É difícil, talvez isso deva melhorar no futuro do jogo Meu amigo Deu ruim, cara <risos> Eu dei molinho também, né, mano Acho que eu deveria ter hackeado aquele cara ali invadido ele E depois ter é, invadido aquele outro lado da frente, né Você acha que a gente deve começar Atirando na cabeça logo? O que vocês acham? Qual é o nosso approach dessa missão? O que vocês acham que a gente deve fazer? Vocês escolhem Siga o Jack Na surdina Na surdina Sem problema Tab detecta Objetos Aqui Protegida pelo Pelo outro lá Beleza Vamos abrir isso aqui Penderros adiante A bala é outro. Tenta hackear Vou tentar hackear mais, tá? Vou tentar hackear mais Deixa eu ver se tem algumas coisas Interessantes aqui dentro Mas por enquanto não Eu vou Tchau, tudo bem? Vai é com Deus, entra aí Tamo junto ah, Temos algumas coisinhas aqui, alguns livros Alguma coisa desse jeito Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui Eu vou, eu vou diminuir a sensibilidade do meu mouse e talvez seja isso que é o problema Eu vou... Opa, ah, ele, ele fica Me vendo, né Tá, eu vou tentar hackear ele aqui Protocolo de invasão e aí eu vou fazer a missão de invasão Que é o E9 Cadê? Temos o E9 e 9 e 9 Vixi Como é que eu mudo aqui? Como é que eu mudo, guys? E9 e 9 e 9 Não tô conseguindo mudar Ah Ah, legal, legal, legal eu vi aqui agora Tá Começamos CTHS CTHS Eu acho que tem uma assistência de mira nesse jogo Eu não sei, guys Mas eu tô sentindo que tem uma pequena assistência E isso pode estar me, me atrapalhando um pouco Pra ser sincero Talvez seja um problema isso daqui Vamos ver Peguei uma arma no chão, não peguei, pessoal? Eu não lembro se eu peguei tá. Acho que a gente tem que passar por aqui Vai, ah, abre, abre, abre ela Abre ela, abre ela Abre ela Abre! Acabei de hackear a porta. Tá, vamos lá, vamos lá. Valeu, obrigado, obrigado. Ok, temos um item aqui. Caramba! O que que abre? Foi de base, eu arrombado. Foi de base, seu trouxa. Pegar essa parada aqui Eu não sei se eu consigo Ó, oh, peguei a arma dele, mano, que da hora Muito interessante o sistema de looting desse jogo A gente tem realmente um belo RPG aqui nas nossas mãos, hein, pessoal Jukebox, novo item recebido Alguns itens aqui Legal Eu vou lootear praticamente tudo, né eu não consigo pegar ela Ah, eu entendi Eu meio que jogo ela no chão Porque ela é muito pesada a arma Entendi agora Quando a arma ela é muito pesada a gente meio que joga ela no chão Tá bom, vamos lá Encontre Sandra Dorset Não é Sandra, Sandra tá ali dentro Talvez Chega corpo, beleza é, guys, eu acho que eu vou ter que aí, borrar esse jogo aí, quando tá a gente for vi? mandar para o YouTube, não já sei. Eu acho que não. Talvez não. Aí, no dela. Saber o que tá Checar biomonitor. Ok. Vamos lá. Panel de biomonitor concluído. Sandra Dorset, NC570442. Traumatim Platina. Platina? arara o trauma devia aparecer só com o espirro dela bloquearam o sinal do transmissor tô vendo um biomon hackeado firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus Porra, que... não tá aqui pra ver aqui tem banheira gelo ganchos cutelos hum. hacke de boca de ração é tive uma ideia olha a neuroporta dela achou algum cabo puxa é isso que tá travando o biomon Ok. Achei o, carro. o tá Beleza, o 180 segundos. Em 3 Seu plano cobre 90 dos do, do É, guys, ela vai ser de base, hein? Que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala oh, o que tá Jack, acontecendo! Ai, Podélica! Porra, que merda! Pega, Manito! Caralho. Ih, caralho. Funcionou! Uera, cabrão. Leva ela para fora. Vamos lá. Vamos levar ela então lá para fora. Uera, tira ela. Pro terraço. Anos, essa cidade tá bem viva, hein? Você é louco, mano. Ela tá viva, eu acho. Que eu coloco lá no chão F F Press F, guys Press F to pay respect Calma Pera lá, rapaz Fio, hein Não é assim Calma aí, velho. Vamos tranquilo Press F, guys Press F to pay respect Beleza. Vamos lá, guys. Temos que sair desse lugar aqui, hein? Acabou a putaria, guys. Acabou a putaria. Bom, guys. É isso aí. Eu acho que a gameplay vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer muito. Essa gameplay vai ser divulgada no site do Viciados.net, se você ainda não conhece. Vale a pena você conhecer. Viciados.net... Acesse lá, tem várias notícias super interessantes todos os dias, contando sobre as melhores notícias uh, sobre filmes, séries, jogos. Qualquer novidade, lá na no viciados.net você fica por dentro de praticamente tudo. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui na Twitch. Eu vou ainda continuar a live, tá? Eu não vou terminar a live agora. Porém, eu vou finalizar o vídeo aqui. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Aquele abraço. E até mais.